Olá, eu sou o Carlos e hoje eu vou falar se o extragel funciona. Eu adquiri o extragel fazem seis meses e tenho me surpreendido com os resultados, ele realmente funciona, e o melhor que os resultados aparecem em pouco tempo. E o que é o extra gel? O extra gel é um produto desenvolvido para ser um estimulante sexual, em formato de gel massageador vasodilatador utiliza um concentrado de ervas 100% naturais, afrodisíacas, aminoácidos e vitaminas, que é aplicado diretamente no pênis, antes de iniciar a relação sexual. Aumenta o tamanho e grossura do seu pênis em até 14 centímetros. Mais potência durante o sexo com orgasmos mais longos e potentes. Controle total da ereção. Aumento do desejo e desempenho sexual. Se você sofre assim como eu sofria, então vá agora na descrição do vídeo e acesse o link do site Oficial Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, até logo!